Olá, meu nome é Laísa Gabriela, trabalho na empresa Unidus Scrups. Nós estamos aqui para falar sobre o Contel. O Contel é transformou a nossa forma de trabalhar com as equipes. Ele organizou nossas rodas, diminuiu ainda assim os nossos custos, agilizou nossos atendimentos e ainda facilitou nosso relacionamento com os clientes. Então, nós recomendamos esse aplicativo.